E aí, gente profunda, e aí, gente verde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fitoenergética e hoje eu vou te ensinar uma técnica que você usa uma erva dentro da Bíblia para atrair milagres para sua vida, então fica comigo que essa técnica é secreta e a gente nunca divulgou aqui. Solta a vinheta, pessoal! Quando a gente fala da Bíblia ou de qualquer outro livro sagrado, a gente está falando do agrupamento de um conhecimento de toda uma geração que às vezes ultrapassa milênios, que é o caso da Bíblia, é o caso dos Vedas, é o caso dos Sutras budistas. Então até na chamada do vídeo a gente falou na Bíblia, porque aqui no Ocidente né, é muito comum a gente seguir Jesus. Claro que hoje, né, nos dias atuais, com a globalização do nosso mundo, a gente pode seguir quem a gente quiser, porque a gente tem acesso ao conhecimento de muitos e muitos mestres, ok? Mas a Bíblia, eu acho que é o, o livro sagrado mais forte, ainda mais conhecido aqui no Ocidente, aqui onde a gente está. Então por isso que a gente colocou na chamada do vídeo, mas se você é muçulmano, se você é budista, se você é hindu e quiser usar o livro sagrado que mais te agrada, que mais tem a ver com você, que mais combina contigo. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? como o Bhagavad Gita, que é um livro sagrado hindu, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Eu tenho uma Torá em casa, mas eu não encontrei para trazer. É uma Torá judaica. Aqui a gente tem a Bíblia Sagrada. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, para algumas pessoas, né o Glossário Teosófico da Helena Blavatsky, que é considerado um livro sagrado também, como se fosse uma Bíblia. E tem alguns seguidores aqui do nosso canal, alguns fãs, que consideram o livro Grandes Mestres da Humanidade sagrado também, porque ele traz a história de 50 mestres que transformaram o mundo através do amor, né, sem nenhum tipo de arma. Então, tem gente que usa esse livro como amuleto para viajar, quem tem medo de avião leva, para proteger a casa em um dia de tempestade. São tantas histórias, tantos relatos, né, porque aqui... É, fala de 50 mestres de diversas filosofias, de diversas religiões. Ele não se prende a um único caminho. Né? É um livro bem universal nessa questão. Então, você pode usar qualquer livro que você considere que seja um livro sagrado. Qualquer livro que conecte você a Deus. Ah, eu sou panteísta, eu sou vica, eu tenho um livro de bruxaria. Pode ser qualquer um, tá? Qualquer um que você considere que dentro dele exista um conhecimento sagrado. Porque Deus, a espiritualidade, se manifesta de várias formas. Assim como na criação das raças raízes, cada cor de pele foi criada para um tipo de clima diferente no nosso mundo, cada manifestação de Deus se faz presente nas culturas de uma maneira diferente. Então, para você, Deus pode ser um homem barbudo, para outra pessoa Deus pode ser uma energia, para outros Deus é a própria manifestação de Jesus. Então, é, a gente não entra nesse mérito aqui, porque a Luz da Serra tem um trabalho que a gente chama de um trabalho universalista, certo? Que não tem cunho religioso. O universalismo diz que você pode beber de diversas fontes que você pode conhecer várias coisas, ler vários livros e depois chegar às suas próprias conclusões sem ter que seguir religião nenhuma. Ou então, se você quiser seguir, tudo bem. Porque eu, eu lembro quando eu estudava filosofia, eu gostava muito do São Tomás de Aquino, né? Embora ele era um, ele era um monge da, da, da fase escolástica, ele era cristão, ele tinha uma frase que dizia o seguinte, cuidado com os homens de um livro só ou seja cuidado com as pessoas convictas em um único tipo de conhecimento, né? E aí além do São Tomás de Aquino tem outra pessoa que eu gosto muito que é o Dr. Leir Ribeiro que ele fala que para quem só conhece prego tudo que a pessoa vê é martelo ou então para quem só conhece martelo tudo que a pessoa vê é prego, né? Então por isso que eu aconselho se aventura leia uma gavaguita a conhecer os, os conselhos de Krishna, que se aventura a ler o Corão, se aventura a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que você não seja espírita, porque dentro desses livros tem uma grande fonte de conhecimento. Dentro desses livros tem coisas muito sagradas que podem ser aplicadas na nossa vida diariamente e tem outras coisas que eram aplicadas naquela época, né? Tipo, dentro do Alcorão, por exemplo, fala em punição de adultério, né? Só as mulheres, tá? Uh, só a parte feminina com apedrejamento, ok? É, e isso, né, algumas uh, ramificações do Alcorão pregam até hoje. Outras já se modernizaram. Então, os grandes mestres, eles sempre diziam o seguinte, a verdade se movimenta. Então, como é que eu vou ficar presa num conceito do Bhagavad Gita que de 10 mil anos atrás... Se as coisas evoluíram, se a verdade já se movimentou desde aquela época. Então, a gente tem que ter discernimento para aproveitar o que é bom de cada um, né, de cada filosofia, e descartar aquilo que não serve mais porque as coisas mudaram. Pensa bem, dois, três mil anos atrás, sem tecnologia, sem o conhecimento que a gente tem hoje, o que, que se podia escrever nesses livros? O que que se podia aconselhar? E hoje, com todo o conhecimento científico que a gente tem, as coisas são diferentes, tá? Então, a gente não pode seguir ferrenhamente um livro sagrado de milhares de anos atrás, porque até onde eu saiba, Deus não escreveu nenhum livro. Todos eles, não importa se é a Bíblia, se é o Alcorão, se é o Bhagavad Gita, eles foram escritos por seres humanos. E mesmo grandes médiuns, né, como Chico Xavier, ele mesmo dizia que nas canalizações dele, tinha um pouco dele também, né? A gente, quando canaliza alguma coisa, quando escreve alguma coisa, sempre tem um pouco da gente, um pouco do nosso ego. Então, tudo que foi escrito na humanidade, mesmo que fossem as mentes mais brilhantes, as mentes mais conectadas com Deus, possui ego e possui falha, porque somos todos seres humanos, certo? Então, não, não dá para idolatrar um livro sagrado em 100%, porque tem partes ali que são bem humanas, que dá para observar inclusive quem lê isso, quem se dedica a isso. Eu já li a Bíblia inteira duas vezes, né, durante os meus anos de pesquisa para escrever o Grandes Mestres. Esses livros todos aqui eu já li e ali dá para ver direitinho, assim, quando né, é um conhecimento puro que veio de cima e quando é um conhecimento humano. Uma coisa muitas vezes que é mal interpretada e que é traduzida de uma forma errônea. Imagina só, uma vez eu lembro que eu publiquei um texto e ele foi traduzido para o espanhol e muitas coisas que traduziram mudavam completamente o sentido das frases que eu escrevi, certo? E nem é uma língua tão diferente do português para o espanhol. Aí imagina uma bíblia que foi escrita não sei quantos milhares de anos atrás, né, desde o Antigo Testamento lá e que foi sendo traduzido de acordo com os interesses dos papas, dos bispos e de toda a política que envolve o cristianismo e de tudo que rolou né, em todos esses anos. Então, não dá para confiar 100%. Absorve o que é bom, usa para tua vida e o que tu não concorda, descarta. Esse é o primeiro passo, tá? Mas não dá para negar que todos esses livros têm uma grande fonte de conhecimento espiritual. Eles são uma grande fonte de conhecimento espiritual com coisas que dá pra gente aplicar na nossa vida. Então, a gente vai usar eles pra isso, pra extrair deles essa parte Deus, essa parte conectada com a fonte. Pra fazer, então, eu gosto de fazer essas introduções, tá? E, e tem gente que ainda coloca no YouTube, né? O YouTube é muito raso, gente. Me desculpa, mas... A gente tá aqui porque a gente sabe que tem gente profunda aqui. Mas o YouTube é lugar de gente rasa também. Às vezes a gente faz toda uma introdução dessa, fala sobre esse conhecimento e tem alguém que comenta. Começa no minuto tal. Aí a pessoa não vê nada disso, ela não tem uma bíblia em casa, ela não acha que dá para fazer. Porque ela não viu a introdução, tá? Então eu sempre falo, e aí gente profunda? Porque aqui é lugar de pessoas profundas. Que gostam de conhecer, que gostam de aprender. Certo? Muito bem, então a gente vai fazer é, essa técnica, tá? A primeira coisa que você vai fazer é escolher uma dessas duas plantas, ou jasmim ou alecrim. Se for o jasmim, pega a parte da flor do jasmim, se for alecrim, um galinho como esse daqui, já vai resolver bem, tá? Esse aqui é um galhão, na verdade. Eu vou tirar um galho aqui, menor, ó, pode ser desse tamanho aqui. E aí, você vai abrir lá uma parte do livro sagrado que você gosta. Vou fazer com a Bíblia aqui, porque é um livro bem conhecido. Normalmente as pessoas têm uma Bíblia em casa. E vou abrir aqui uma parte da Bíblia, abrir aqui em Isaías. Mas eu vou colocar lá em Eclesiastes, que é meu livro preferido. Acho Eclesiastes demais, assim. Então, abri aqui em Eclesiastes e você vai colocar o seu alecrim aqui dentro e vai fechar, certo? Aí você vai fazer uma oração do seu jeito, do jeito que você quiser, do jeito que você imaginar, se a oração que te conecta a Deus é um Pai Nosso, faz um Pai Nosso. Se é uma Ave Maria, faz uma Ave Maria. Se é um mantra, canta um mantra. Certo? Não importa. E você poderia ter colocado esse elecrim em qualquer livro sagrado. Não precisa ser necessariamente a Bíblia. Aí você vai fazer uma oração do seu jeito, pedindo sabedoria e conhecimento divino para a sua vida. Para todas as áreas da sua vida. Ok? E vai deixar dentro dessa Bíblia por 24 horas. Tá? 24 horas. Vai contar a partir do momento que você fez essa oração, vai deixar o galinho ali dentro. Aí, vamos supor que as 24 horas já se passaram. Você vai fazer um desenho aqui, que você pode fazer o desenho, eu vou ensinar você a fazer o desenho, porque é muito simples, mas se você quiser, você pode imprimir na internet, porque você vai encontrar isso na internet também. Então, você pega qualquer coisa que tenha uma base circular para você fazer um círculo. Eu peguei a Quanin, né? A Quanin vai nos ajudar aqui a fazer esse círculo. Então, pode ser qualquer cor de caneta, tá? Você vai desenhar um círculo aqui. Muito obrigada, Quanin, por ter ajudado. Aí, você vai medir esse círculo, vai achar o centro dele, tá? Esse aqui é 6,25, o centro dele. Aí você vai fazer um traço que vai dividir esse círculo no meio. E depois você vai fazer outro traço que vai formar quatro quadrantes. Tá? Esse negócio aqui também é conhecido como Roda da Vida, no Coach. Então, se você colocar Roda da Vida no Google, vai aparecer um monte desses desenhinhos aqui e você pode imprimir, mas eu tô ensinando a fazer para você ver o quanto é simples mesmo, tá? Eu já tinha uma pronta, deixa eu ver onde é que eu pus, acho que eu pus aqui no chão. Uhum. Muito bem. Aí aqui, e o alecrim tá lá, né? Dentro da, da Bíblia, certo? Aqui, em cada quadrante desses, a gente vai dividir em dois. Então, você vai passar a régua aqui, novamente. Dividindo em mais duas fatias, cada quadrante desse. Certo? Aí, em cada um dos quadrantes, você vai escrever quatro coisas aqui. Qualidade de vida... qualidade de vida pessoal profissional e relacionamentos. Aí em cada em cada um deles aqui dentro, você vai escrever também em qualidade de vida, você escreve espiritualidade em um e criatividade e diversão no outro. Criatividade e diversão. Faz com a sua letra, porque isso vai ancorar mais a sua energia. Aqui na parte pessoal, você vai escrever saúde em um e equilíbrio emocional no outro. Depois, você vai escrever realização e propósito ali na parte profissional. E no outro, sucesso financeiro. E aí, na parte de relacionamentos você vai escrever família em um. E vida social em outro. Isso aqui é apenas uma sugestão. Você pode ir na internet e encontrar... Uma roda da vida mais completa e fazer com a outra, tá? Por exemplo, aqui nos relacionamentos, eu escrevi família em um e vida social no outro. Se na sua família tá tudo 100% e tá tudo ótimo e maravilhoso, não precisa colocar família aqui. Você pode colocar relacionamento amoroso, por exemplo, se a sua vida né, de relacionamento amoroso não estiver muito boa. Tá? Aí você fez aqui a sua roda da vida, certo? E você vai escrever seu nome aqui em cima. Então, vou colocar aqui um nome fictício, Mariana de Castro. Alguma Mariana de Castro está recebendo essa vibração aqui. Tá? Mariana de Castro, que é o seu nome. Ok? Ok. Lembra que você fez a oração quando você colocou o alecrim dentro da Bíblia? Então, você vai fazer outra oração agora desejando que essa erva sagrada tenha absorvido todo o conhecimento divino que vai produzir milagres na minha vida, ok? É uma oração simples assim, desejando que todo o conhecimento divino que está nesse livro sagrado tenha sido absorvido pela planta, porque as plantas têm essa propriedade de ancorar a energia, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas já existem pesquisas tecnológicas informando que as plantas, elas podem ser servidores, para armazenar informação. E estão fazendo testes e já comprovaram que as fotos conseguem ler imagens, elas conseguem ler texto, elas conseguem ler um monte de coisa. Você acha que é loucura isso que eu estou falando? É ciência. Plantas são servidores. Então, elas conseguem armazenar dados, tá? O que que eu faço na oração? Eu peço que a planta absorva todo o conhecimento sagrado e a sabedoria que está nesse livro, tá? Aí, 24 horas depois, você tirou o seu alecrimzinho aqui de dentro da Bíblia. Um insistiu em ficar, até vou deixar aqui. Você tirou aqui de dentro e você vai tirar galinhos do alecrim e vai colocar aqui em cada área da sua vida, como se fosse uma mandala. Ó, você vai tirar galinhos do alecrim, vai formar uma mandala para que todo esse conhecimento divino... E esses milagres se manifestem na sua vida. E você pode colocar mais, não precisa colocar só um em cada. Vai desfolhando o mal-me-quer, né? O bem-me-quer, como dizem por aí. Ó, vai tirando aqui, vai colocando. E enquanto isso, enquanto você vai colocando as folhinhas aqui, você imagina que todo esse conhecimento divino está se produzindo na sua vida para que você tenha verdadeiros milagres. E se tem alguma situação, por exemplo, de saúde na sua vida, de equilíbrio emocional, alguma coisa que você acha impossível, que você acha difícil de se realizar, já vai mentalizando enquanto você coloca as folhinhas, as suas metas, né? em cada uma dessas áreas aqui, tá? E aí, você vai deixar essa mandala num ambiente onde, de preferência, ninguém mexa, onde não tenha criança que vai lá de curiosidade e vai mexer, onde não passe um gato, um cachorro e derrube. Então, você pode até colocar dentro de um armário, né, em algum lugar, onde ninguém vai mexer nisso daqui, para essa energia ficar vibrando em todas as áreas da sua vida e transferindo conhecimento divino de realização, de materialização de sonhos para todas as áreas que você escolher, tá bom? E se você quiser descobrir mais sobre o poder das plantas, sobre a energia das plantas e tudo que elas são capazes de fazer, a gente vai fazer um workshop de fitoenergética entre os dias 19 e 23 de outubro de 2020, sempre às 20 horas. Então você está super convidado para participar com a gente e para mergulhar mais profundamente ainda no poder oculto das plantas e tudo que elas podem trazer para tua vida. A gente está te esperando, tá bom? Um grande beijo e até lá!